Olá queridos, certamente vocês conhecem muito bem esse texto aqui, olha. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas." Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pois é, se o fardo é leve e o jugo é suave, como entender tantas dificuldades na nossa vida, na sua, na minha vida? Porque Jesus ofereceu descanso e a vida continua e continua tão pesada assim. Você acha difícil, muito difícil, seguir os ensinamentos de Cristo? Não é muito fácil, né? Não é fácil. Bom, este convite lembra também uma passagem de Jeremias 31, 25, onde o Senhor ofereceu o seu corpo, aliás, ofereceu ao seu povo descanso na nova aliança. Os cansados são aqueles que lutam por muito tempo e trabalham arduamente. E os sobrecarregados são aqueles que cambaleiam sob cargas excessivas. Mas eu quero mesmo compreender como é que eu posso aceitar e usufruir desta palavra de Jesus. Como eu posso? Bom, esses e outros assuntos eu convido você para participar com a gente em nossa igreja, Comunidade Adoradores das Nações. Ela fica ali pela Isaura Aparente, se você mora em Rio Branco, no Acre, é, domingo às 17 horas, Rua Jandaia, número 35, Estação Experimental. Venha ouvir a Palavra de Deus, venha estudar a Bíblia com a gente. Estes e outros assuntos. Traga sua família, traga os seus filhos e participe. Comunidade Adoradores das Nações, uma igreja pró-família. Estamos esperando você domingo às 17 horas. Um beijo no seu coração e até domingo.